Não, não me leve, por favor. Não quero virar um, um brinquedo. Lá está o próximo post. Só acho que eu encontrei alguma mãozinha e matei eles. Só com o hit, com a minha força, consigo portar oi Ui. mais Não está Só para aí. Eu nunca mais vou pesar pular. lá. Droga. Rua! Rua! Agora vocês vão se ver comigo. Pega um fega-fogo, tudo, bicho! Que mandou desafiar e que mandou me transformar em mini-hug. Agora vocês vão pagar! Eu vou pisar seu ferro. Não, vocês vão se pagar por ter feito Eu ter virado mini-hug Tá olhando Aqui é mini-hug Só um mini-hug eu usar pérola bem Direito, não sou um burro idiota como os outros. Pelo menos sou mais profissional do que ele. Onde é que eu quero pegar fogo? Roubar um punk? Boa sorte. Caras queimadas. que ah! a casa está intacta? Não pode ser. Oh. pegando fogo, ha! Parece que alguém tá querendo escapar, né? Vocês não deram sorte. Essas são as últimas pérolas. Tomara que eu consiga usar pela última vez as pelas pra jogar... Me... Jogar pelos telhados. Botar fogo também então, no caminho. Preso? Ah, mas eu, agora eles vão ver que tá, quem eles, que, que eles mexeram. Uh, uh. Uh, toma! Eu vou botar fogo dentro da casa mãe. Você também. Uh. Essa casa vai pegar fogo. Tem problema posso queimar quantos quiseres eu quero. Eu quero. Agora essa cidade vai estar tá destruída pelo caos. O caos vai tomá-la por todos. Pra todo mundo aprender que Mini Hug não é brincadeira nenhuma. Todos eles vão... Vão tentar pedir perdão, mas eu não vou aceitar. Eles vão matá-los. Sem dó piedade. Eles não merecem viver. Pode colocar fogo em tudo o zumbi, mas não é mais pare pra mim. Era melhor você ter virado a Mome. Mas a Mom também é fraca demais. Eu sei que ela é forte. Eu sei que ela é forte, mas eu não tô de brincadeira pra ninguém. Nem pra experimento 2006. Olha isso, que beleza! Queimado na base da explosão pode explodir quanto quiser eu não morro por explosão Existência, resistência? O, o, o resistência o ser humano que são os villagers não tem resistência nenhuma. Já eu tenho resistência máxima, posso explodir mil TNTs. Me vi como tá a situação dos homens Isso, ainda foi queimado, né? Tá pouco tudo é, pelo fogo Também vai ser explodido Já que o não pode ser explodido né? Seja tão morto meu, meus filhos, já estão mortos há muito tempo. Uh, como é bom usar a cabeça. Não pode, ser, não pode ser queimado, mas pode ser explodido. Só usar minha inteligência. O dedo como sempre, não pode ser explodido. Ufa, ufa, uh, onde eu tô? Droga, perdi a vila a, de vista. Cadê aquela maldita vila? Pegando fogo, essa casa não vai, essa casa não vai ser igual. Ah, outro ataque foi planejado e bem direitinho. Bora ver quem vai ganhar dessa vez. Sou eu, os cientistas A ciência não vai reviver A ciência não quer nada Às vezes é tudo, mas às vezes não Mas pra mim tudo é diferente Eu posso até queimar que eu não morro Eu sou mal eu Mato todo mundo Isso não importa porta importa que vocês vão morrer. Sim. Como eu uso bem TNT e Enderpearl. Oh. Quais trastos vai ser? Nada. Um, Buracos no chão. vai escapar o mataram primeiro né mas não sou mais têra, gente que eu essa casa tá intacta pode ser tá não tá intacta então vamos embora aí ai tô levando fechada eu vou embora dessa vila. não tem nada mais pra se destruir. Deixa eu trazer a vila. Eu tô indo pro lado errado. Era pra lá mesmo. O segundo ataque. O terceiro, quarto ataque já tá indo. Pular. Henrique. <risos> Quero ver que me. Venta! E De me derrotar. E perder. Como vocês. Que triste, sumi. Phantom. Não preciso dormir, eu sou imortal. Não sinto sono. Eu sou caçador. É papai pra lá ou pra cá. Eu não vou... Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu finalmente consegui destruir uma vila inteira. O... A outra não sofreu dano, mas... Não importa se sofreu mais danos. Eu vou deixar com uma questão, só pra ser rigoroso pra fingir que... Só pra disfarce. Hum, que noção que estão usando Superi... Um dia eu filmando. Ha, lá, olha que temos aqui um hot pot. Não pode ser. Hi, hi, hi. Tudo inútil, uh, Tom. Olha o é inútil, tudo é inútil. Tom. Tudo vai se jogar no fogo. Tudo vai ter que ser tacado. Fogo. Tantas coisas que não servem. A alma não me irritar. Tá na hora do outro, massa. Ih, vem aqui, pila. Eu tenho uma surpresa. Zinha, vinte os bravo. Toma, logo não vai sobrar nem altiporte. Toma, toma, toma, toma, toma. Usa a cabeça e sua mente. Sai! Uh! Vou lá em cima. Uh! Uh! Ai, cenoura. Coisas inúteis tipo isso, tudo isso. ai Vamos atacar! depois eu como. Eu vou botar fogo nesse autoporto. E eu não tenho medo de nenhum de vocês. Aqui e uma casa né, Vai lá em cima. para fogo. <risos> <risos> Tornado post. <risos> Se você torrado, sua vida vai ter extinção. Azarado. Que bom que vocês perderam que tá me tacando flecha. Estão pedindo. e, e pedindo mesmo. Olha que eu fiz seus watch posts. Não tá suficiente, né? Me agradeço por ter, tipo, você ser mal e ter tirado sua... aqui queima como vai chegar tudo. <risos> olha que legal mais vítimas eu amo eu amo matar pessoas eu amo matar essas botar fogo em tudo você se arrepender. vocês se arrependeu tem um posto todo morto Mundo de, de, de pobres não sabe de nada sobre malvado. Vou, que até mais mais de quatro vilas. A vila que tá perto de vocês. Quero ver agora vocês, vocês conseguirem vocês conseguirem assaltar uma vila e não vai sobrar nenhuma vila pra vocês. E ó, oh, o vador né? No mundo normal Ai Tchau ah huh. Ele tá muito bom Essa vida de mini -hoggy. Eu tenho que acabar com isso, não posso ficar aqui assim pra sempre. Mas eu tô pensativo toda hora. Para com isso, Mirangue Azul! Vem parar de ser pensativo. De querer toda hora desistir. Vá com isso, vingança. Você destruiu mais de... É de quatro vilas. Você me falta muito pra aterrorizar. Você é o responsável pela morte dos Zwart. Do... Do... Ai meu pulo de jump acabou. E. Realmente posso pular livremente. O passo aqui tá passando mais de 500. Eu vou destruir 500. No um total, 500 lá. Matar. Muito habitantes. Tenho muito o que fazer. Esse vai ser o outro ataque do mini. Do mini rug vamos ver quem vai ganhar quem vai ganhar continua